Hoje eu vou falar pra vocês os produtos que eu uso pra cuidar do meu cabelo loiro em casa Do mais caro ao mais barato Eu não tenho muitos produtos, mas... Porque eu uso de tudo assim, mas eu vou mostrar pra vocês os que eu estou usando atualmente, tá? Vou começar pelo mais barato é, Eu tô usando esse seda e Eu amo ele, ele limpa muito bem meu cabelo o Liso Extremo. Eu sempre usei ele até mesmo antes de fazer as luzes. E sempre deu muito certo pra mim. E eu também comprei esse, da Vela. Eu uso o shampoo, o condicionador. E também tenho a máscara, que eu comprei bem depois. É um produto caro, mas dá muito certo assim, pro, meu, pro meu cabelo. Ele é ótimo. Ele é um litro, eu comprei ele, eu fiz o loiro em dezembro, dia 18. E eu comprei ele, acho que um mês antes, mas ele chegou uma semana antes de fazer as luzes. E eu tô usando até hoje, ele ainda tá, tipo, por aqui. Rende muito. E é muito bom o cheiro dele, sério, é muito bom. Maravilhoso, E esse aqui também eu comprei depois, porque eu achei que deu um pouco uma amarelada. E eu comprei ele. Eu comprei o kit, o shampoo e o condicionador. E amei. Eu achei que deu muito certo. Meu cabelo ficou super soltinho, super hidratado. Não pesou, não chumbou meu cabelo. Meu cabelo tá sujo. Parece que tá assim, gente, mas ele fica bem melhorzinho Tá lá. E de condicionador, eu tô usando esse, da Novex. Eu uso esse condicionador junto com esse shampoo. E eu acho a combinação perfeita. E de máscara, eu também uso essa. Reparação total 5+, ela é perfeita. Desmaia o cabelo, é maravilhosa. Super recomendo. E também uso da Escala pra fazer pré-pull. Só que já acabou, não tem que pra mostrar pra vocês Eu uso qualquer um da escala e também adoro a escala E essa máscara aqui da vela que eu já mostrei Ela é muito boa também E, pra... e esse defrizante aqui Quando eu quero fazer chapinha ou secar o cabelo Porque é muito difícil secar o cabelo Mas eu sempre uso protetor térmico E esse aqui é muito bom É isso, se você usa um desses produtos Deixa aqui nos comentários, se deu certo pra você Se não deu, conta aqui a sua experiência pra mim, tá bom? Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso, beijos e até o próximo vídeo Tchau